Viaja, não, princípios do gueto, só Deus por nós. Tremi, toma rocks, semi, treme, soma reis. Treme, toma rocks, semi, treme, soma reis. Treme, toma rocks, Tremi, treme, soma reis. toma rocks, treme, treme, toma rocks. E aí comédia, olha aí nossos gravão. Treme, toma rocks. treme, toma rox. Levantei o porta-mala, olha aí, nosso sonzão. Treme, toma, rocks. treme, toma roce. Liguei o meu carro, fui direto pro frevo. Aqui é príncipe do gueto mandando os beis para trincar, cara preta rachando na baixada do evento. Então aí, Matheus, dá ideia aí. Eu aumentei os beis do meu carro, tá quase. Para explodir Pelo jeito que eu tô vendo Os vizinhos não vai dormir Vai não firme, não vai dormir O paredão da carreta Só treme, só treme E treme chão, treme terra Os playboy pau com nosso paredão. paredão Final de semana curtindo o Pancadão, o som do meu carro Novo som de ladrão Novo som de ladrão Alto-falante batendo Quem não aguenta vaza fora É príncipe do gueto e pra comédia não tem hora Mandando os beijos pra tremer E os tomahawks pra trincar e os tomar rocks pra Os comédia joelha chora, vem pedir perdão. Falou do meus grave, agora sente esses gravão. Vai esquentar, já esquentou. Aqui dentro da minha nave, ou em cima do meu capô. As alerquinas vem que vem, eu sei o que ela quer. Curtir a noite inteira, andar de nave, não a pé. Andar de nave, não a pé. Treme, toma rocks. Treme, treme, trem, treme toma rocks. Treme toma rock, treme treme toma rock, treme toma rocks, treme treme toma rock, treme toma rocks, treme treme toma rock. E aí comédia, olha aí nossos gravão. Treme toma rock, treme treme toma rock. Levantei o porta mala, olha aí nosso sonzão. Nosso som é pesado, comédia, vou te mostrar a potência. Grave não conhece, toma rocks. Vou calar a sua boca com meu som automotivo. Quanto o menino espera, estouro seu ouvido. Curto um som, uma fumaça, um narquilê. Aumenta os aí e bota os neguinhos pra correr. O que que elas querem? Grave na carreta. Tô arrudiado de mulher. Brindando com meus manos de domingo a domingo, porra. É nós que manda. É nós que manda, é nós que manda parceiro. Príncipes do gueto Motos grave para aí. treme toma roks, treme tremi soma ho Trem toma hax, tremi tremi soma ho tremi, toma hax, tremi tremi soma ha tre toma hax, Tremi, tremi, soma tremi, tremi, tremi, trem, E aí comédia olha aí nossos gravão Treme treme toma rock, levantei o porta-mala, olha aí nosso sonzão. Treme toma rock, treme treme toma rock, treme toma rock, treme treme toma rock.